Existe paradoxal, vai Eu que me aponta conta sete dias que a bela me levanta contra a entrada da porta que te arranca. banca sua banca controlada não te tranca, levantando asas mais que bote da avionca. Bota sete dias que a vela me levanta Contra a entrada da porta que te arranca Banca sua banca controlada não te tranca Levantando asas mais que porte da avionca Meu nome não é Jason bro Dia três, arranco o seu cérebro Várias vezes eu sigo mérito Eu faço trip hit low Vai dar B.O. consequência do fato que é mato no pó Vem, vem Os cara ficou com a cara de cara pros cara que pode Rima do além, venham mal pelo mal, ou seja, mina normal que me veja. Troca os embalos da noite do bolo. Do centro, princesa, na noite do bolo virou essa cerveja, cortesia da corte. Eu não sou bobo, marquesa, Quem diria que cê estragaria o jogo a Misterdã? Kang chapa drink. Eu fico bobo, amanhã, olha toda, toda e eu fico pouco todo. Eu sou do lodo true. Tira onda com a minha cara que cê vai tomar no. Sou chegado no litoral do balaco do Exu, Mas se tu faz isso pra mim, cara, Tô confuso pra caralho, já nem sei se vale a pena Indireta pra tentar ganhar mais views Fraco, eu me arrependo, me retiro Ameaça sobre o um mérito direto vindo da boca pro bar Deixa eu pensar em alguém pra atacar Sem que eu perca meu respeito, bro Keep calm, meu Caguei pro Jefinho, caguei pro Skip Tô cagando pros Zeus que se foda na palme Sabe que é brinquedo São no meu corre Eu lembro do gigante dizendo vai passar mal Os caras no alerta, procedência, matou, ou morre E nisso se formou morra, xixi,